Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo E hoje eu vou mostrar pra vocês como se bota áudio no seu ADZ, Porque várias pessoas estão com esse problema de não ter áudio no seu ADZ, E eu, ser Gustavo, estarei disponibilizando esse, essa aula tutorial, entendeu? Estas paradas aí, ligado? Vocês vão abrir o a sua pasta do seu ADZ, Como registro DirectX Shun 2010 vou baixar um pouco vou em DX Setup vou dar dois cliques é... Você, o meu, alguns vídeos que eu fiz é... eu estava abrindo DX Setup e não estava aparecendo a página dele então eu não vou abrir ele, vocês vão dar dois cliques vou clicar em eu concordo e avançar depois avançar de novo e vou esperar a barrinha carregar, isso é cerca de, deixa eu ver a barrinha carregar, cerca de 5 minutos, acho que foi isso meu, que eu nem tava olhando, fiquei jogando. Aí se você tiver com seu dizer aberto, peço que você reinicie ele, e se deu certo aí galerinha, se inscreva no meu canal, dê um gostei aí, e valeu.